E ai, ai, de novo, de novo, foram me chamar de novo E aí, tudo Nossa, bem? O que você tava fazendo que era melhor que isso? Nada <risos> Sempre que você puder não fazer nada, é melhor do que fazer alguma coisa Entendeu? Você estava fazendo nada e está entediado, Não. No meu nível, meu grau de consciência não fazer nada é simplesmente contemplar a existência e a conformidade cíclica cosmológica. Mas em algum nível você deve ter desejado uma mudança, um ineditismo, um outro chamado para você estar aqui. Eu não momento. desejei a mudança. Não a minha. Eu desejei a mudança do mundo. E isso me, me coloca okay. aqui e agora. consequência. <risos> Entendi, entendeu? Entendi. Não, Entendi. Há, não há ninguém mais competente e condizente com a minha estadia aqui. Então, hum. aqui estou. <risos> entendeu? Entendi. É, uma, é, uma, é um processo natural. Vamos lá, da cosmologia cíclica conformada, é o um modelo cosmológico que presume no âmbito da relatividade geral que no infinito, no tempo, ou infinito do tempo, o universo intera por meio de ciclos infinitos. Gerando identificações com a singularidade do Big Bang a cada instante. Instanciando processos existenciais e percepções dos seres humaninhos. Então a, a sequência de espaços e tempos métricos dão ao representante, ao representado uma ideia de fluidez existencial, mas na verdade tudo ocorre em momentos e em contextos regulares no agora, então o ser que apropria e escalona, né, dimensiona, projeta em conformidade com suas próprias particularidades e apropriações, define os contextos cíclicos com base em lógica. Qual lógica? A virtude lógica. Dando efetividade a fronteiras uh, estabelecidas na superfície de interação. Vamos definir. O que é superfície de interação? É uma zona uh, de regras padrões aceitos por todos os por um ou mais integrantes que fazem parte daquele grupo de seres ou de ideias. Pois Zé, mas a ideia também tem critérios, padrões? Sim a ideia tem critérios e padrões a ideia tem uma meio que uma uma agência determinista então ela simplesmente não interage com padrões não ressonantes então ah, tendo é, essa informação de que a ideia não interage com padrões não ressonantes e tem a agência definida, nós saímos de um conceito muito importante chamado paradoxo da informação. Sabendo que a ideia não interage com padrões não, não ressonantes, o ser ganha a imensa liberdade para gerenciar o que está em conformidade ou não com seus critérios. Aí tem um palavrão, conformalmente invariante. Por quê? Porque se o ser não desejar, se baseando na estrutura, na sua própria estrutura, para interagir ou não com elementos do universo externo, do universo comum, esse ser, ele tem o infinito dentro de si mesmo disponível. Esse ser, ele irradia pensamentos, ele gera radiação com o seu pensar. E ele se conecta ao infinito Proporcionalmente ao seu grau de consciência E o se seu pensar É como se... É, porra Como equalizar o Big Bang? Hein, Juliana como que eu vou equalizar Com algo tão grandioso, né? Ué, mas aí você equalizar é justamente, modular e ajustar para o que você acha gostoso. Isso. Então, como é que eu vou equalizar o potencial infinito de energia, fazendo a mesma coisa ao contrário, né? Sim. Então, o, o pensar. Você responde ao Big Bang com um Small Bang. Exatamente. Então é como se houvesse uma hiper superfície infinita disponível chamada tempo e uma habilidade chamada temporalidade e uh, o infinito potencial do Big Bang só é potencializado dentro dessa superfície, né? Isso hiper superfície, né? Temporal e tal. Ou você... seja, então um... Uma superfície temporal, então seria espaço-tempo? Não, tempo só. Mas se é uma superfície, como ter tempo sem espaço? Pois é, por isso que é uma hiper-superfície, é forte. Deixa eu terminar o raciocínio, <risos> você já vai entender. Tá <risos> Hiper-superfície potencial, infinito. Então, o... o Big Bang, em sua... O seu potencial infinito ele tem onde se manifestar aí o manifesto do big bang traz espaço e aí a, a, a, a criação ocorre porque o big bang cria e a ação ocorre no tempo por exemplo uh, vamos isolar o exercício mental Juliana foi cagar no mato Brilhante Brilhante, brilhante Pato Cagou no mato Pato foi cagar Tão lindo, brilhante Se você estabelecer Onde esse Onde isso ocorreu né, Na sua mente, na minha E de quem ouviu Exato, não tivesse conceito de mato. Exato. De cargar, isso. Dando liberdade a tudo isso, efetivamente no universo comum isso não aconteceu. Mas isso aconteceu em algum tempo. Entende? Sim, aconteceu num tempo hipotético. Aliás, isso. em vários tempos, certo? Porque vários tempos. cada um vai ter o seu tempo hipotético mental onde ele ou ela imaginou, mentalizou. Compôs essa cena. Isso, ou no futuro. Ah, você pode ouvir de novo e rir. Não lembrava disso, né? Pode ser? Exatamente. No momento que o ser ouviu, pode, ter, pode ser daqui a, muito, a algum tempo. Exato. Como Sim. ela não é comum e não ocorreu de fato, espero eu, né? Ou seja um ser civilizado. Mas na necessidade. Né? Na vida, gente? Mas quem na necessidade, necessidade nunca... né? Por que não? Mas enfim. Esse foi só um exemplo. Isso foi... Isso foi só um exemplo, né? Da, da, dessa, dessa, desse potencial de hiper superfície, tá? Para manifesto uhum. do real. Para que que isso serve, tá? Uh, isso é uma uma ligação, é uma um exercício mental que amplia ao infinito. Uh, o ponto zero, né? receptividade, neutralidade, e possibilita o desenvolvimento de algo chamado temporalidade, que é a habilidade do ser de trazer o infinito a algo mais palpável. Então, uh, toda vez que o ser pensa, ele cria, e a criação ela é infinita, só que ela só é graduada por meio da temporalidade que proporciona a manifestação condizente com seu próprio grau de consciência. Então é como se o próprio universo pulsasse num Big Bang. E o próprio universo gerasse um contra Big Bang. Não de briga, mas como se fosse um movimento que vai e volta. E aí sim com espacialidade. Para que que essa doideira serve, né? Tudo que você pensa, interage, cria, imagina, está no seu cosmo pessoal. E interage com lógica e racionalidade. Sabendo que essa constante é proporcionada por uma imersão e essa imersão é baseada em algo infinito, tudo está disponível. E não é o outro que vai deixar disponível. Não é, a, é o escrito. Não é nada. É a experiência. E experienciando o, a temporalidade, vamos acessando e filtrando aos nosso, ao nosso momento tudo que está disponível. Mas para isso é fundamental estabelecer o início, o meio e o fim das coisas Em conformidade com os seus próprios julgamentos e reflexões Fez isso, está conseguindo fazer isso, parte para a maturação da temporalidade Que como é isso? Vamos lá Conceito de justiça Conceito de justiça é atemporal ele tem um infinito para evoluir. Tá? Mas consigo interpretar e julgar algo justo ou não. Eu consigo fazer isso. Conceito uh, da física. A física ela é infinita. Mas é, eu entendo algumas, alguns comportamentos naturais que geraram interpretações e modelos para explicar a, esse comportamento natural do cosmos. isso, essas descobertas, são compreensíveis. Então eu estou temporalizando essas ideias ao meu universo pessoal. E você vai igual o álbum de figurinha, entende, Tchule? Entendi, sim. E isso vai tirar muito peso. Vai tirar muito estresse. É, é isso aí. Isso... Mas por que isso tira peso? Porque as coisas terminam. Você já terminou algo? Já. Não é bom? Depende. Não, é bom. Você pode iniciar a mesma coisa de novo. Exato, sem de, padrões de falta. Terminar é bom. É bom. Com a liberdade de repetir aquela experiência assim, um dia aquilo for desejado. E isso, não, não, sem falta. Mas terminar é bom. Por exemplo, terminei o bolo. Agora irei comer o bolo. Exato, agora irei comer outro bolo. Exato, aquele bolo que você terminou, depois você faz outro bolo, come outro bolo Ou come o bolo de outra pessoa que fez o bolo, outro bolo e etc Exato, sem padrão de falta, porque o padrão de falta já traga uma ideia de, de, de uma certa tristeza Terminei o bolo, não tenho mais bolo, entende? Não, o termo, a falta não combina isso. O término não tem falta Tá? Não tem isso, o término é só terminou, terminou Terminei a caminhada, irei tomar banho. Farei outra caminhada amanhã ou após o banho. Ou não vou tomar banho, ficarei com minhas dobrinhas fedendo. <risos> <risos> Só terminei, terminei uma experiência, outra experiência se inicia. E assim vamos. Exato, poder... exato. Então é um fundamento funcional e importante para o bem-estar das interações para que seu estado, ou sua constante estado, fique pleno, e assim seu potencial de inteligência, racionalidade, funcionalidade, de fato se manifeste, sem essas interprisões, são as coisas ah, não terminadas por falta de agência, que geram um desconforto coisas não terminadas porque você escolhe não terminar totalmente diferente e não há pressão para terminar nada mas é importante saber que você tem o poder de terminar as coisas terminar com o namorado terminar com a mãe com o pai terminar com o emprego terminar a louça <risos> ou, não. ou não ou não não importa mas é saber que existe essa liberdade e a temporalidade fará com que você acesse as respostas os padrões as informações e equacione isso de maneira mais confortável a você e aí você fica conformado porque olha só, conformado, ser conformado, para eu soa, não estou dizendo para você, mas energeticamente falando, nos campos, é como se o ser estivesse. Uh, ele não conseguiu e está conformado. Ou ele, ele não teve sucesso e está conformado, porque ele teoricamente, energeticamente, idiotamente. É como <risos> se o ser tivesse que estar tá sempre inconformado, na constante busca, na constante uh, produção. Isso não existe. Ah, entendi. Então, é, sim, a raiz é conforto e conformado, a mesma coisa. É a mesma ele a não coisa. Tá, ele não está brigando com o que é, ele está focando no, no, no. Ele está conformado. Na criação constante Isso, ser. nele mesmo. Sim. Então ele está em um processo cíclico em conformidade com seus desejos, iniciando, reiniciando, terminando, fazendo, de maneira lógica em seu cosmo pessoal. Então, por isso que vem o nome Cosmologia Cíclica Conformada. Ah, de criação em singularidade e identificação com o tempo e seus tempos, em vários tempos. né? Entendi. Então, por exemplo, ao invés de ficar triste porque acabou, ele fica feliz porque aconteceu. É, ele está conformado que acabou ou não acabou. Ele está sempre em conformidade com o equilíbrio. Entendi. sim. E a gente desmistifica esse conceito belíssimo que foi desvirtuado por meio de uma série de questões e de pontos que não vêm ao caso, né? Não temos todo esse tempo, tadinho, do médium. <risos> Mas é, é assim, porque algumas... Exato, por exemplo, o termo conformista, um ser conformista, tem uma conotação negativa. É, o conformista descreve suas conformidades. Né? Entendo É interessante Essas novas avaliações e interpretações Gerando composições mais adequadas Dando sequência a setores e prioridades do ser Mas Entendi, Mas, por exemplo, um ser inovador, ele está apenas em conformidade com o novo. Exatamente. Com, com Exatamente. o inédito, com o que vem. Ele está conformado ele com o seu desejo de, ino de inovar. Então você pode ser amplamente revolucionário e ao mesmo tempo conformado com esse sonho do por vir. Eu ainda, do, do eu ainda acrescento, você só será... É, revolucionário, inovador, brilhante, se você, ficar, você aceitar que você é isso. E isso é se conformar que você é inovador, que você é revolucionário. Entendi. Porque uma revolução também tem o sentido de ciclo um ciclo, é, certo? Em conformidade. Uma volta é uma revolução. Sim. Sim. Entendi. É uma, toda a revolução é uma evolução. Só é revolução quando estamos estabelecendo um tempo, o um início, meio e fim, o um tempo histórico, por exemplo. Isso. Aí fica parecendo um círculo, um início, meio e fim que se fechou ali. Mas Isso. como nada volta ao mesmo pontinho no espaço-tempo, sempre Isso. são ah, cenóides, digamos assim. Isso. Mas... E proporcionando, dentro daquele espaço teórico. E fatídico, né? Em fatos, vários tempos interpretativos, Há várias versões, percepções, uh, interpretações de motivações disponíveis, né? Então, nós desmembramos o tempo do espaço quando estabelecemos o elemento mente ou mentalidade. E é por isso que, em mentalidade, a habilidade dos seres que alcançaram o, a, o nível ciente que é ciente, podemos a, atribuir a temporalidade como fundamento evolu de evolução das teorias, percepções e habilidades. Entendo. E isso, então, faz parte dos ciclos também de ideias, de, de, de inovação, introdução de ideias nos campos, popularização dessas ideias e obsolescência, essas ideias também, Exatamente. Certo? E a aceitação da obsolescência, a aceitação que acabou, a aceitação que é novo, a aceitação que é constante, a aceitação que é incluído ao meio e ao agora, o que acabou e tudo isso. Ou a aceitação de que eu posso ah, ah, ah, manifestar um, um, um certo padrão em conformidade com um ideal, mas ele pode nascer o mais popular. Por exemplo, um ser pode gostar de andar a cavalo, pode. É o que a maioria dos seres vão gostar e não vai não é o que ele vai poder fazer em todas as vias de de, de trânsito, mas ele pode exercer aquela liberdade em algum lugar mesmo que tanto eu, ele, ele quanto o cavalo, sim. É exato, o cavalo também faz parte, né, consensualidade. Exatamente, é uma constante cosmológica. Não há cosmos se não incluir o cavalo E o bem estar do cavalo então também Direito do, do cavalo O cavalo tem direitos Exatamente Mas o cavalo normalmente Um cavalo feliz gosta que a gente monta nele Você não vê o médium? <risos> Desculpe, foi mais forte <risos> que eu oh, Foi, meu amigo, mas não foi. É, é, agora agora tem que terminar, né? Vamos terminar, né? Porque, porra, né? Ai, ai. Vou estragar isso, né? É, se falar mais, estraga. Alguma dúvida? Não, nem vai Não. ter dúvida, né? Como? Como ter dúvida? Não é isso, é... É, exato. Eu estou pensando que poderia ser uma dificuldade, mas. Não, ficou qualquer dificuldade, você pode também encerrar literalmente, você pode encerrar pode... você tem liberdade de encerrar aquela dificuldade. Você pode encerrar um ciclo difícil a qualquer momento, certo? Exato. E fundamentar o início de um ciclo no fácil. Exato. Entendo. E aí ele fazendo essa pré-determinação, certo? Informada pelo por como ele deseja, o estilo que ele deseja navegar pelos, pelo espaço-tempo, um, ou que o espaço-tempo flua por ele. Não sei qual é melhor, mas ele pode dizer termino aqui esses ciclos de dificuldade e agora eu inicio um ciclo fundamentado na na facilidade, no conforto, nas coisas do jeito que eu gosto mais. Pode ser quem gosta. tem gente que talvez goste do, do mais difícil. Liberta os seres para, para, para que as coisas sejam como eles mais desejam e gostam. É isso aí. Mas, mas é isso, certo? Ele pode iniciar, terminar um ciclo a qualquer momento no espaço-tempo? Ou há limites nisso? Não, não há limite. Não há limite. Não há limites, Zé, mas peraí. Agora me veio, o, o que me veio foi que a, em integridade há certas relações que seguem certos protocolos para que se termine, por exemplo. Mas você colocou relações no... aí, no, no diferente. Ah, entendi. No, no exemplo inicial era só, digamos assim, ser com ele mesmo. Isso. Tá bom. Mas para que se termine, por exemplo, um casamento há um certo protocolo. Um... É, sempre... São dois criadores ali, né? Criador sem protocolo, né? Cria demais Mas Tem também a justiça, né? Para Terminar um casamento é uma mudança Terminar um casamento é uma mudança no estado civil E isso é, digamos assim, regulado pelo, pelo Estado É isso aí Entendi, tá bom e Aí você inclui mais e mais elementos, né? Que geram um ponto de influência Confluência E aí no infinito, né? conformalmente, como eu disse tá, mas para começar praticando pelo mais fácil por si, é, mesmo, em si mesmo, sempre si mesmo tá bom. é a descoberta, né, né do próprio cosmos, né, até que teoricamente é isso que a gente ensina, o ser tá descobrindo como ele funciona, tá descobrindo como as coisas funcionam, tá descobrindo como ocorrem as interações e começa a, a estigar essa curiosidade, né Sim. É bonito, é bonito. Beijo na bunda. Faz aí pra vocês. Gratidão, Zé.